E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando brasileiro E hoje mais uma tentativa com o nosso deck Super Ultra Power Blaster leve 1.5 Vamos recolher tudo que a gente tiver de graça E ver o que, que a gente consegue fazer Vamos fazer mais uma tentativa de 5 partidinhas Tem alguma coisa de graça oh, Bárbaros de Elite não uso, mas é de graça eu pego Agora bolas Adquirido, Relâmpalo e outras coisas não me interessam agora Vamos abrir esse balzinho Vamos catar uma coisa que preste. Valkyria é muito bom. Moedinhas. Um Curador do Espírito. Dragão Esqueleto. Não me interessa. Se tivesse uma carta é bem fraquinha, já me ajudava. Lápide. Esse Dragão Esqueleto. Mais uma vez. também. aí. Bom, bora lá. Primeira tentativa. Um deck Super Ultra Power Blaster leve. 1.5 de Elixir. Prepare-se para as derrotas. Se tiver sugestão de decks, por favor, mandem aqui no, nos comentários. Toda sugestão é bem-vinda. Ó, Fernando D. então, com certeza, ele é Yotobar. Então, com certeza, ele vai me ganhar, porque deve treinar pra isso. <risos> Vamos lá, deixa eu juntar. Deixa a vir, deixa vir. Ih, rapaz, agora roscas. Agora ferros, ferros, ferros, ferro, ferro, ferro, ferros. Segura, segura, segura, segura. Olha ali, rapaz, segurou um balão, chupa. <risos> que massa, rapaz, segurou um balãozinho. Nunca antes na história desse país conseguiu segurar um balão. Vamos de novo. A ah, só tem cartinha Super Ultra Power Blaster, leve, então. Fazer, render esses bonequinhos. Na minha mão. Ah, não começa, Dona Encrenca. Não começa a mandar coisa. Não, eu é atuo. É pior, é pior que o Dona Encrenca. Eu é atuo mandando coisa. Aí, show. Levamos. Como é que é o nome daquele trem ali? O Mega Self? Olha aí, rapaz. Chega um minuto e meio e estamos ganhando. Nunca mais, né? E com certeza está segurando. Está segurando para largar o... O balão na nossa cara. Deixa eu ver, ele sabia? A gente não tem construção, a gente não tem nada. Agora tem que... Se... Ah, levou todos os meus morceguitos. Show de bola. Agora se me der uma zapada aqui, eu tô ralado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, agora, agora apertou. Deixa eu vir, bem tranquilo. Mega servo, não me adianta. A católica, a tá acabado com o outro peixe. Eu preciso saber de onde é que vai vir o balão. Poxa, ele só tem uma carta, que ataca com balão. Que é o meus morceguinhos, se ele der um zap já é aves, caiu a casa. Aí. Vou botar tudo pra cá. Aqui mais uma segunda. Né? Esqueça o balão. Esquece o balão, esquece o balão, esquece o balão. Ah, se o já se foi Aqui um bom jogo. <risos> lutamos, lutamos. A primeira derrota já confirmada pro o nosso Xará. Fernando YTXD. Parabéns. Vamos no segundo. E agora, contra quem será? É o Gat. O Bombardeiro é a minha carta mais forte. <risos> Ela é fraca, padelão. E é o meu... O meu carro-chefe aqui para atacar. o meu espírito de fogo. Deixa estourar junto com o meu mesmo. Não tem problema. Eu tenho. Eu tenho muito elixir. Quer dizer, muito elixir não, eu tenho a mesma quantidade de elixir que, que os outros. Só o problema é que eu, meus bonecos são muito leves, então eu vou ter. eu vou acabar desperdiçando carta, vamos supor assim. Ih, rapaz, será que esse cara desistiu da vida? Será que vamos vencer? Não, não desistiu não. Magneto! <risos> Ele não desistiu da vida, não! Ele prefere morrer do que perder a vida! Ah, agora ferrou-se, agora fez um ataque combinado. Deixa vir, deixa vir. Vem. vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, vem de fúria, né? Eu vou de morceguinho. Segura, segura! Cara, eu quase levei a torre deles, impressão minha. Você tá doido, rapaz. Aí, matemos, matemos. Ah, rapaz, botei o um espíritozinho de fogo ali pra, pra poder matar, não. Não fez nada. Tá, bora, bora, deixa eu carregar. Quem diria? Eu vou ter que deixar aquele espírito de fogo levar. Vai, agora vai. Tropinha Goblin. Deixa ver, deixa ver nos morceguinhos. Cara, eu levei uma torre, acho que de, é, a primeira, é a primeira torre que eu levo. É a primeira torre que eu levo nessa, game, nessa série de gameplay. Não é possível, será que é o gato? Tá deixando... Não, mas agora ele vai me dar um dano violento. Caraca, velho! Não é possível, será é que o deck dele é tão leve quanto o meu? Ah, caramba, não posso deixar ele se aproximar muito não! Que é a única chance que eu tenho de ganhar. mas ser isso aqui, rapaz. Ai, desabontou, desabontou. isso meu Eu vou desviar ele, isso sim. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não é possível. Não é possível. O cara deixou. O cara deixou, rapaz. Não é possível. Não é possível, conseguimos vencer com o deck, não sei se foi deixado ou não, conseguimos deixar com o deck Super Ultra Power Blaster leve, tá gravado. Então pessoal, qual que vai ser a próxima dinâmica? Eu espero que vocês me mandem nos comentários um deck que eu posso usar, vou ficar aguardando. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.